E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Ainda há infiltração marítima. De vez em quando, ela se acentua, como aconteceu ontem à noite. Choveu em várias praias, depois parou, voltou a chover, choveu de madrugada. Pelo amanhecer, muitas nuvens. E durante o dia, sol, períodos de sol e nuvens de vez em quando... Encostando na Serra do Mar e podendo trazer até alguma garoa em alguns lugares Mas os períodos de sol vão acontecer E vão iluminar, aquecer o litoral um pouco mais 24 graus a máxima prevista para hoje à tarde no litoral A capital tem algumas nuvens também, mas chega até os 25 E o interior não toma conhecimento, clima seco Baixa umidade relativa do ar e temperaturas já acima dos 30 graus no norte e noroeste paulista, 28 nas demais regiões. O tempo melhora dia a dia, mas vem uma frente fria aí entre sábado e domingo. Até sábado deve salvar, domingo provavelmente o litoral pode sofrer com alterações nas condições do tempo. Um abraço a todos! O